Muito bem gente, muito bem, estamos aqui na praça central de Cravinhos agora E de começo aí você está aí vendo aí a fonte luminosa na praça Olha só que coisa linda, quanta água hein, olha aí ó Nesse calorão aí, hein? coisa boa hein gente Coisa linda, parabéns aí para o prefeito aí da cidade de Cravinhos Manter essa maravilha aqui ligada em todas as cidades aí tem esse privilégio de ter uma fonte tão linda. Olha só. Essa é a praça central de Cravinhos. Você tá vendo ima vendo imagens aí. A praça central, uma fonte luminosa. Hoje um sol tão lindo, gostoso. Um lugar muito bem cuidado. Como eu já disse aí no começo das filmagens, lugar muito verde, muito gostoso, olha aí. Muitas árvores. Uma das praças mais bonitas aqui da cidade. Desde a época aí que eu morei aqui, muito bem cuidado. Afarinzada cantando, né? Olha só. Imagens maravilhosas vamos aproximar um pouquinho aí da fonte gente ó tremer um pouquinho mas vale a pena olha só que água água linda maravilha e telma hein olha que lugar gostoso thelma é olho você gosta de natureza? Olha só isso. Olha essa coisa linda. Tudo muito bem conservado, hein? Dizem que São Paulo não tem nada bonito mais. Mas olha aí, mentira. Tem coisa bonita aqui ainda no interior de São Paulo. É, no prosseguir dessa, no prosseguir dessas filmagens aqui nós vamos trazer coisa melhor ainda ó. vamos lá olha só gente ó. puro verde pura natureza em plena em pleno centro da cidade um calorão desse meu Deus do céu coisa gostosa essa água Olha só vamos aproximar daqueles enfeites ali, ó. Que fizeram para a época do Natal. Vamos lá, olha aqui, gente. Olha só: tudo enfeitado com hein? tudo bem aproveitado, bem feito. Olha que coisa linda! Isso aqui à noite deve ficar uma beleza. Trabalho muito bem feito. O pessoal, tá de parabéns aí quem trabalhou para poder deixar a praça assim, ó. enfeites aqui parece que é, é parte de é parece que é resto de pneus né feito de pneu olha aí pneu velho olha como é que ficou isso muito legal mesmo muito perfeito Acho que nunca teve tão bonito a praça, igual está esse ano, pelo que eu estou vendo, tudo bem enfeitado, com material reciclável, hein? olha só. É o Natal em Cravinhos, né? Todo ano muito bem enfeitado a cidade. É, vamos lá, vamos para o outro canto da praça, vamos lá, vamos mostrar mais. Olha só isso. Inacreditável o negócio desse, né? O que pneus velhos pode, pode fazer com as coisas. A inteligência humana é tremenda, é coisa boa. muito bom mesmo a praça por inteiro enfeitada todos os lados aqui, enfeite de todo lado totalmente feito com material reciclável olha só essa semana ainda se tiver a oportunidade vou dar um pulo aqui ainda filmar isso aqui à noite deve ser muito lindo a noite Parece um lugar para as crianças provavelmente brincar, né? Olha só. Interessante a limpeza desse lugar aqui, gente. Olha aí. Quanto as tuas cidades grandes. Você não, jamais vai ver uma lixeira tão arrumadinha do jeito que tá aqui. Aqui é tudo limpo, tudo perfeito. Olha aí, gente, ó. Esse aqui é um antigo coreto da praça. Totalmente restaurado. Olha que coisa linda. Perfeitinho, restauradinho, bem zelado. E enfeitado também, né? Os enfeites de Natal, tá tudo aqui, ó. Olha só. Lá em cima. Muito bem enfeitado. Tá todo lado que você vira a câmera aí, tem, tem enfeite de Natal. Olha que coisa boa. Pessoal da capital de São Paulo né, deve ficar admirado de ver umas imagens dessas Porque as grandes capitais, as grandes cidades não tem mais paz, né não. Nem para filmar um negócio desse aqui, não teria o sossego que eu tenho agora Coreto né, que antigamente eles usavam para as bandas de música, né, das praças muitos lugares nem existe mais Olha só gente, olha os enfeites aqui, bem de pertinho aqui ó, do coreto, tudo enfeitado. Olha o zelo disso aqui, parece que foi feito ontem né, vai saber quantos anos tem isso. Muito bem feito, bem, muito bem zelado. Olha só. Muito bem preparado mesmo, né? Olha gente, ó, daqui de cima agora, daqui de cima do Coreto Pessoal que nunca teve a oportunidade de, de conhecer Olha só que beleza Olha só como é que tá isso aqui ó. Acho que poucas cidades né tem o prazer de, de ter um negócio tão bem cuidado, bem restaurado Lá na frente fica a matriz. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho a igreja católica. E daqui de cima aqui o visual é esplêndido, né? Tremendo. Toda a praça aqui, todo o visual. Aqui na iluminação da noite fica um espetáculo, né? Crianças brincando nesse horário ali, tranquilo Cidade tranquila, não tem perigo algum Olha lá Aqui bem pertinho dos enfeites aqui do Coreto, olha lá Ei ai ai, olha o Rei Noel aí ó. Ei, Essa época é uma época que eu gosto Época festiva Época que as famílias né, estão todas reunidas Poucas famílias ainda tem união Mas vai se fazer o que, né? Faz parte Olha só o chão disso aqui, gente Parece que foi feito ontem, hein? Olha que coisa boa Vamos saindo um pouquinho aqui Escadarias, ó Tudo, ó, tudo original restaurado, bonitinho sem, com poucas mudanças né, no, no estilo original da coisa os corredores da praça muito bem feitados olha só olha os bancos com a conservação desses bancos dificilmente você encontra uma praça com, com bancos tão bem conservados em cidades grandes igual Ribeirão Preto ali é o banheiro da praça, olha lá que tamanho limpinho demais cheio de arvoredo parte verde é que não falta aqui né? olha aqui gente, olha a folga disso ó. Eu gostei de ver isso aqui, viu? Isso aqui é igual muito brasileiro, né? É muito focado. Olha o solzinho, estrada no Mamona. Lá em cima, lá. Tá gostoso. Um dia gostoso, um dia bonito. Pra fazer essas imagens aqui de lembrança, né? Olha só, tem muito mais coisa pra mostrar aí, estávamos pegando aí todas as imagens do nosso canal Olha que eu achei aqui gente, olha aí Olha só isso Feito com tudo com material reciclável, é brincadeira Isso aí é uma, uma ideia espetacular que o pessoal teve Olha só que coisa linda Vou aproximar mais, olha só isso, garrafas, garrafas PET, muito bem bolados. um pedaço de garrafas PET pintado, parece que pela informação que eu tenho, foi uma equipe aí que se juntou e fez esse espetáculo, né? Ficou um espetáculo de enfeite, aqui parece que são tampas, né? É, tampas, várias tampas, olha aí, que formou belíssimos enfeites de Natal, olha aí, uma casinha maravilhosa, nossa, é, muitas partes do país aí que tá vendo essas imagens agora, tenho certeza que vai ficar admirado, né, é, essas imagens aí é do centro de, de Cravinhos, interior de São Paulo, olha só, e esse aqui foi feito com o que? Será que foi com, com garrafas também? Acho que não, né? Esse aqui acho que é o único que, que tirou do esquema da, dos recicláveis. Olha só. Mas entre enfeites e outras coisas mais, sempre no meio do verde original. Olha só. As árvores. Vamos chegar mais aqui. Tudo feito com reciclado, no meio do verde. E aqui um caminho, né? Feitado aí com alguns pneus antigos, pneus velhos, um tapete. Aqui banco de madeira, né? Para o pessoal sentar, tirar fotos. Bem bolado, hein? Muito bem bolado. E aqui a casinha, né? Olha lá, isso aqui de à noite deve ser ficar divino, né? Olha só. Eu acho que eu não me lembro de um ano que foi tão bem bolado os enfeites aqui da cidade. Vamos entrar mais aqui com a câmera aqui. muito bom a maioria da barraquinha aqui é tudo material reciclável muitas garrafas foram usadas e tal alguma coisa que sai um pouco do nível da, do reciclável mas é pouca coisa proibido por favor não tocar ah, entendi. olha só é uma belíssima árvore né, olha só gente, olha a beleza disso, eu não sei como é que tem gente ainda que fala que não gosta, é uma data tão legal, tão maravilhosa, não só para as crianças, né? mas para os adultos também, eu não, eu não vejo maldade nisso, eu acho que a maldade está mais no coração do homem né, desejar o mal para o ser humano. Aquilo ali parece um feitio de um peão, né? Totalmente feito com reciclável, Olha lá. Muito bem bolado. Acho que uma, uma das únicas coisas que eu sinto saudade dessa cidade é a calmaria, né? Você vê nós estamos filmando aqui três e pouco da tarde. É um lugar aqui tranquilo, que não precisa se preocupar com o local que a gente está muito tranquilo vamos caminhar mais um pouquinho aqui mostrar mais um pouquinho esses bonecos aqui ó olha isso mais verde né, mais plantas, olha aí quando fala em planta eu lembro da Thelma e do esposo né do Val eles mexem com, com plantas naturais Olha isso. A árvore nessa posição aqui tá espetacular. Olha Muito bom, Olha aqui, gente, ó. Olha o tio Noel aqui, ó certeza que muita gente vai me criticar por essas imagens, né? mas não tô nem aí não isso aqui é a alegria da criançada, ele falou de alegria de criança é comigo mesmo, olha aí você trazer criança numa praça dessa aqui é claro né, você vai fazer a felicidade deles ignorância nenhuma né, supera a felicidade de uma criança olha só o que importa é ser feliz né ter Deus na frente e ser feliz o que o resto não interessa, olha aí tamanho desses presentes olha que beleza rapaz muito bom hein? até eu queria ganhar um presente desse tamanho Aqui nós estamos vendo aí a árvore em outro ângulo olha aqui. Ó. Olha o peão bem pertinho agora. Muito bom. olha só, outros enfeites ali, eu não estou conseguindo identificar bem o que é, mas interessante